Falei mesmo, que eu acho que com o remake aqui Que não tô terminando, mas Five Nights at Freddy's Remake Que é um, um remake hum, então vamos lá né, não dá pra brincar com se você quiser tudo bem eu vou brincar não. senão vai ficar pra travar no um jogo, a música Almoço que eu não tenho travado travar, que eu já venci Tá bom? Mas vamos lá, só isso Night, um, aí Nights atrapalhando, sei lá né? travei noite 2, 12 horas da aqui tem nada demais olha que bem feitinho gente chama e cam cam aí Cinco câmeras total eu tenho que corrigir esses bugs, mas tudo bem essa, essa animação que legal Esse Frederico o Frederico tá lá de olho esses olhos são nada, tá gente? Peguei mais do cara é um remake, tá? O... Os cara vão totalmente pra Scott Calto. Tá? Ok, boom. vamos lá, por enquanto vocês não saíram né? Eu tenho que tomar bastante crack, eu já aprestei, senão eu vou ter que tudo de novo e Deixa fechar aqui Ó, oh, já saiu. Então para um olho, obrigado, chica, e bolhas, eu Por enquanto nada o eles não vem aqui me atacar, né? Porque eu não fiz nada pra tu. É porque eu sou um guarda, né? Ah, não, não! Ah, é. Passamos a primeira noite. Então, a segunda noite. Só vou fechar a tela. Vamos lá. Noite 2. Vamos vamos vamo lá. Night 2 meia-noite, as meia-noite, depois de meia-noite é que começa a contar da manhã <risos> vamos aqui olhar, quem que ser em hora, porque eu fiz o jogo organizado. organizar na noite dois não tem nem perdão, fiocam um que eles já saem, segura mesmo, talvez a Tica né, sai Tica é, a gente tem umas partes meio boas. Ah, tá mais e um, não tô nem aí. Nossa, mano, tão bom. O bone tá, tá ali. Pelo amor de Deus, para de bugar. Hum. Ih, voltou. Fecha a porta! Quem vai mais a remake noite 3? Vou mostrar só um pouquinho dela porque tem 300 e muitos slides. 300, até perdi a conta aqui. Gente, então vamos lá. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Não, Vou jogar isso. Os animatronics estão aqui de boa, mas não sabe que mal que vai acontecer no palco. Chama, chama. Estou muito feliz. Sai, Chica, sua chatona! Obrigada, Chica. Eu gosto de você. Ô oh, mano, mano, eu voltei na época que eu sou viciado. Que Fé. Por que Essa época muito sério. Nossa! Já pegou os slides aqui. As likes estão quase acabando aqui acabou gente todos peças de gostar desse vídeo então deixa suas mensagens para o canal para continuar tá? tchau tchau fui